Saudações povo, tudo bem com vocês? Sabe, ultimamente eu tive pensando... Hum... Qual jogo eletrônico eu e meus amigos vamos contaminar com o nosso comportamento primata? Então eu lembrei que vocês, por algum motivo, me pedem mais FNAF Doom do que um mendigo pede dinheiro na rua. E depois de ver muita gente falando que tava gostando de ver esse conteúdo mais zoeirinho, eu tive a ideia de editar essa desgraça que vocês vão ver agora. Ah, e só avisando, esse vídeo foi tirado de uma live e eu... Esqueci de tirar essa barra gigante aqui em cima que diz: Me ajude a pagar dívidas. Keck. Antes de mais nada, só quero lembrar que quem não deixa o like nos meus vídeos, morre. Exatamente, eu estive escondendo isso de vocês o tempo todo. Mas agora que você clicou no like e já garantiu a sua sobrevivência, vamos logo pro vídeo. O Ministério da Sanidade Mental adverte. O vídeo a seguir contém Mr. Bonney. Isso significa que pode conter piadas de duplo sentido, piadas ofensivas, sons e risadas esquisitas que parecem com animais silvestres, palavras de baixo calão, meu pau na sua mão e gritos capazes de explodir o seu tímpano. Sério, muitos gritos. Mano, olha os olhinhos, ó os, os olhinhos, mano O que, que a gente faz? É só correr? Mano, não tem como levar a sério com esses uh, uh, uh, uh, uh, uh. Boni, Boni, Boni Caraca, ele é muito fucking rápido Se você fazer barulho, ele vai encontrar você mais fácil Vai chamar mais atenção dele. Então vou chegar nele e vou ficar Mano, tô vendo olhinhos lá longe, é o Boni? É o Bonnie, é o Bonnie. Não, acho que não, acho que eu mosquei. Era uma maçaneta que parecia muito olhinhos de longe. Yeah, ou ele mesmo. São, coisa, é. são olhinhos mesmo? Não, Ai, meu Deus. peraí. Ah, oh, si. oh, oh, oh! Pegar? Oh! Cala a boca, puta! O que é que eu venho aqui? Só uma, uma parada. Oh, oh. oh, shit! O quê? Nossa, eu só vi os pezinhos dele andando rapidão, véi. É, acho que só acaba, tá ligado? Ué, o meu não tá, não. O meu não tem essa flor Sai, você daqui, meu! Você muito traveler, sai traveler! Oi, oi, oi, eu, eu oficial, oficial, Você falou que ele não corria atrás se você ficasse andando. Ele corre se vê você, caramba! Oi! Puta que pariu, puta que pariu, puta puta que pariu, puta puta meu, que Alô, tá, tá, to... Sai, rapaziada, sai daí, sai, rapaziada, sai, sai, <risos> <risos> sai, pro outro lado, pro outro lado, vai, sai, sai, sai, um <risos> doido ali, sai, puta que pariu, a gente tá cercado, mano. Não! <risos> oh, shit. Ah, não, vocês estão brincando. Pois. Oh, não, não, não, não, não, <risos> <risos> não, não, não, não, não, não, não, não, ele, ele, vai, ele vai. correu, ele correu aleatoriamente, foda-se, descapei. Ronaldo Burger, tênis de mês. <risos> <risos> Ronaldo. Já vai acabar, já. Já, três minutos, sei lá, já. agora não precisa mais... Eu vou chupar eles, eu vou chupar eles, eu vou chupar eles. Aêêêê. <risos> Poxa um pouquinho mais cedo do que 2 horas da manhã O foda é que mesmo ela sendo lenta Ai calma, tô aqui, tô aqui Ó os dois conversando aqui, ó Ó o Nick e o Beno aqui, ó Vou ficar aqui, vou ficar aqui vou ficar aqui. Calma aí, deixa eu ver uma coisa aqui Mano, o Flash tá olhando pra mim, meu, meu Puto, é mano. Carlos Laude. Carlos Laude. Carlos Ele não sabe pra quem que ele vai, tá ligado? O negócio mas, de fude. jogar espalhadão assim, mano. É a calma. Oh, <risos> o <risos> Fred <risos> tá querendo espalhar o Pérez, mano. O, o Fox acordou. acordou. Beleza, ó. Vocês, vocês tem que ligar a câmera um nele. Aí ele para. Como assim que você não vê nada? É só baixar a câmera. É só baixar a câmera. É só Cadê o café? O café aqui. Não fica. Não fica atrás de mim. Não fica atrás de mim. O meu nome é o Bonney. Oi? Você é uma mando? Você é uma mando? Eu sou o Carlos Áudio. Ah. <risos> Carlos Áudio. É o <risos> é bom é que a lanterna chegou aqui é muito mais econômica que a do quarto. Bem, oh, bem pai, né? é o meu corpo aí, pai. É você aqui? Não! Foi eu, pai. Oh, fuck! Ah, tá amigo. <risos> amigo, amigo! Acabou. Acabou. Deixa. Boa! Oh, oh! Gente, agora a gente vai <risos> acabar parando num minigame. Onde Sim. somos criancinhas e a gente tem que correr pelo mapa do primeiro jogo. Ó, olha e agora? Olha. Esse minigame meu pai me disse é pra representar o homem de roxo que matou as criancinhas. Ah, é onde bonita. bonita? Eita porra, ele tá andando! Ah, eu tô na mesa aqui, ó. Eu caralho, a cabeça do garoto é Mega Brain, mano. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Mega vale, Brain, é Mega Brain, mano, caralho. Ah, eu diria que isso aqui. Não zico, tem pouca, não. <risos> oh, tem mudando <risos> nome, oh, <risos> oh, oh, oh. Ai, mas, mas eu acho que eu não vou conseguir superar o Carlos Áudio. Foi o melhor que eu fiz, velho. Por que que você vem em mim? João Brinquedos. Aí, João Brinquedos, mano. Ih, <risos> oh, tá ali, ó. A Chica meteu o sumidão, hein. Eu não fico ali nem fudendo, velho. Ah, não. Olha quem tá aqui. Ah, Marcelo Seguros em pessoa. mano. Marcelo Seguros. Alguém vai ter que chamar a atenção da Chica, enquanto o outro... Ó, a Chica tá... Tica tá indo embora, Chica tá indo embora. Ah, tá não deu, calma. Não tá no palco lá de Chica, novo. Tá Ô Nossa, Gente, <risos> cuidado, <seu> o <risos> Bonnie tá no banheiro. Davi Cosméticos. Davi Cosméticos. Quem é você aqui? Quem você aqui? Se é o Bobone Sou eu, sou <risos> eu. <risos> não, Davi <risos> Cosméticos. <risos> <pra mim. risos> A Mengo acabou de sair, fé. Não ia falar nada. Pedro Bosta. <risos> Ai, caralho, vai também. Ai, travou, travou. Eu caí, eu caí. Ah, ah, Deus. Deus. Agora eu tô tocando uma outra música de perseguição. Ficando Maria Bundas. Falo <risos> <risos> <risos> <Polo> do gás. <caso. risos> Ih, a Mangle tá aqui perto, hein. É <risos> quase me move. O Fox <risos> vai vir, o Fox vai vir. <risos> Não, ah, eu tô ouvindo muita risada, aí. eu tô ouvindo muita risada do Chaves aqui de fundo. Vambora, trazer os... Marcos entregas. <risos> Não, ainda, eu ainda não superei o Carlos Áudio, mano. Ô pai, pai, pai. Porra filha, fecha essa porta aí, meu. Oh! Eu vi o Shadow Bonnie! Eu vi o Shadow Bonnie! Mentira! Eu vi o Shadow Bonnie! Por favor, não liga agora, Fox, se ele tá ligado já, velho. Ai caralho! O pessoal, tudo agachadinho! Oh, que susto! Ele... Mano, o banheirinho tá safe demais, velho. Tô aqui há mó tempão, mano. Mano, não traz esse vídeo pra cá, pelo amor de Deus, consigo... como que você morreu pra ele, cara? FNAF tarada, ota f... É. Tô FNAF clássico aqui, ó, só olhando pros lados, sem andar, mano. Meu Deus. <risos> ah. Fudeu. Merdi sem graveta. Fudeu. É. Fudeu. Agora ferrou. <risos> saudações povo, eu espero de verdade que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu tô passando aqui no final desse vídeo só pra dizer que eu tô muito feliz com a forma que vocês estão recebendo esses vídeos mais zoeiros aqui no canal. Quem me acompanha sabe que lá no início era muito comum ver vídeos onde eu simplesmente jogava qualquer bosta e ficava rindo, gritando que nem um idiota com os meus amigos. E por incrível que pareça, muita gente ainda gosta e quer ver mais conteúdo assim. Então vamos combinar uma coisa? Se eu fiz você dar um mínimo sorrisinho nesse vídeo, deixa o like aí pra ajudar a gente. Pode ser? E se inscreve aí no canal, mano. Vamos botar isso aqui pra frente, eu garanto que vão ter muitos vídeos desse estilo por aqui no canal e vocês vão curtir bastante. Enfim, o recado era esse, eu espero ver vocês no próximo vídeo, tamo junto e até a próxima.